o uh, rapaz não é que o pessoal tá aqui esperando para ver o vídeo mesmo fala pessoal tudo bem com vocês seja muito bem vindo mais uma vez aqui no canal para quem não me conhece eu me chamo márcio guimarães sou corretor de imóveis e especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a conseguirem o crédito imobiliário ser aprovada no financiamento para realizar o sonho de comprar a casa própria Bom, o vídeo de hoje é para dar boas notícias, eu já fechei 2019 com excelentes notícias e é muito bom começar o ano de 2020 com excelentes e muito mais boas notícias para você que tá comprando, que tá pensando em comprar imóveis para você que tá buscando seu crédito imobiliário, para você que esperou o ano passado inteiro se programando para conseguir se organizar, juntar um pouco de entrada para comprar imóvel. Então eu tenho uma boa notícia para você, a Caixa Econômica Federal lançou agora a informação, Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal informou agora nos primeiros dias de janeiro que a Caixa Econômica Federal vai é, está lançando agora para março de 2020 uma nova modalidade de crédito, ou seja, já no meio do ano passado, aí, em agosto mais ou menos, foi lançado uma, uma linha de crédito que praticamente revolucionou o mercado, que é com a correção do IPCA. Você já viu alguns vídeos meus falando sobre isso, dando algumas informações, eu vou deixar passando aqui uma informação aqui em cima para você clicar, ou aqui para você ver esses vídeos, é uma nova modalidade de crédito, que foi lançado no ano passado, né? E hoje muitos bancos já estão buscando e copiando a Caixa Econômica Federal e lançando créditos com a correção do IPCA. Então nós já tínhamos o crédito imobiliário com correção da TR e foi lançado aí com a correção do IPCA. E está vindo a terceira modalidade de crédito, que é a Caixa Econômica Federal. Agora, no início de 2020, informou que em março vai estar lançando um crédito, eu tinha falado já isso em alguns vídeos meus, um crédito imobiliário com taxa, fixa sem correção, ou seja, pré-fixado, tá? É pré-fixado, uma, uma, uma, um financiamento imobiliário com uma com taxa pré-fixada, ou seja, não vai haver cobrança de TR e não vai haver, não vai haver cobrança de IPCA. O que, que isso quer dizer, Guimarães? Quer dizer que você vai poder hoje financiar um imóvel de até, com a, até 30, 35 anos, sabendo exatamente hoje quanto você vai pagar e no término quanto você vai pagar se você não sabe qualquer hoje qualquer financiamento hoje que você faça se você tem lá eu faço uma simulação para você te dou lá um valor de R$ reais de prestação esses R$ reais vai ter uma correção ainda da TR por que, que ela praticamente há alguns anos está aí é, sendo o mesmo valor porque a TR está zerada se a TR mudar automaticamente muda a tua a tua a tua prestação do financiamento da sua casa se for pelo IPCA da mesma forma a inflação subiu muda agora essa nova não essa nova você vai ter a taxa pré-fixada no início ela vai estar tá fixada no início e até o final você vai saber exatamente quanto você vai pagar o que que isso também quer dizer que muitas pessoas já com a modalidade passada que foi com a correção do IPCA já aumentou drasticamente a procura de imóveis no mercado vai aumentar ainda mais E eu não sei qual é a taxa realmente que vai aparecer aí pra gente nessa nova modalidade de crédito mas já é um bom passo aí porque a caixa está demonstrando que conforme ela tem lucro, como é divulgado aí pelo Banco Central, ela está repassando a baixa da taxa de juros, com baixa dos juros do crédito especial do cheque especial, com, com o CDB, com o CDB, desculpa, com o, o, o juros do, do rotativo, que é do cartão de crédito, e também aí juros de, de, de empréstimos pessoais e, claro, também para o financiamento do imóvel isso é muito bom porque porque a caixa vindo lançando esta modalidade com certeza os outros bancos vão vir atrás para disputar você e qual que é a má notícia que eu quero te dar sobre este assunto bom e antes de eu falar qual é essa má notícia eu vou pedir para você que se já gostou desse vídeo clique aqui em gostei do vídeo para dar força para o canal para dar força para o vídeo ser compartilhado aí com, pelo, pelo YouTube, para muitas outras pessoas, e aproveita para compartilhar também nas suas redes sociais. E se você quer receber notificações é, sempre que eu postar um vídeo novo, se você quer ficar atualizado com informações sobre o mercado imobiliário, sobre financiamento, como ser aprovado, tem muita informação aqui no canal, muito conteúdo gratuito para você. Clica aqui embaixo em se inscrever e acione o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo para você. Bom, a má notícia a respeito sobre essa nova modalidade de crédito pelo que eu estou vendo na modalidade passada que aconteceu com a com a com a mudança para o IPCA é que quanto mais pessoas buscam imóveis mais pessoas têm o crédito né para buscar imóveis na verdade existe aquela lei da procura e da demanda né vai acabando os imóveis e se você tá esperando aí muitas coisas acontecerem não se programou e não se organizou financeiramente você vai perder esta essa, esse compasso ou seja os juros podem baixar ainda mais podem mas o que, que vai acontecer os valores dos imóveis com os novos incorporadores lançando os novos imóveis vão acabar subindo e você vai perder esse compasso eu tenho falado isso em muitos vídeos meus aqui aqui. Você tem que aproveitar agora a oportunidade de comprar ainda imóveis prontos que estão quase entregando ainda com os valores metro quadrado passado e com essa taxa de juros ainda baixa. Esse é o momento de comprar imóveis. Se você precisa de ajuda para como comprar o seu imóvel, se você está com o nome sujo, se você está com problema para conseguir uma entrada para dar o seu imóvel, de... para comprar o seu imóvel, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa me pedir ajuda e você possa realizar o seu sonho de comprar também o seu imóvel agora neste ano, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, agradeço demais vocês pela audiência. Conte comigo, vou ficando por aqui. Um forte abraço e vejo vocês. Aonde? Nos próximos vídeos. Tchau! Vai ter alguns, algumas pessoas que vão dizer que ainda a taxa está muito alta, se paga dois imóveis, quase três e Eu concordo com você, mas com, em comparação às taxas que nós tínhamos em 2014, 15, 2016, 2017, essas taxas estão realmente baixando.